Naquele tempo, disse Jesus, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O quarto domingo da Páscoa que estamos a viver, a celebrar, está mais ou menos a meio entre o domingo de Páscoa e o domingo de Pentecostes, que faz, que marca o fim do tempo pascal. E neste quarto domingo aparece-nos sempre a imagem do bom pastor. Este domingo é chamado o domingo do bom pastor, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas, não sou como o um mercenário que ao ver as dificuldades foge. E quem é este mercenário? Se calhar estás a pensar, ah, é alguém que, hum, ladrão, que vem destruir o rebanho. Não, o mercenário era alguém que estava perfeitamente previsto e que ajudava o pastor, mas ajudava com determinados limites, só dava, só cuidava das ovelhas quando os perigos não eram realmente graves. Ora, quem é o bom pastor? Jesus diz-nos que este pastor é Ele e que dá a vida e que dá a vida até ao limite. Imagina isto. É a diferença entre ser um, um desportista, praticar um, algum desporto e seres o campeão olímpico. É esta a diferença entre o mercenário e o pastor. Repara, Jesus é o bom pastor e anda à tua procura. Onde é que tu estás? Deixas-te encontrar por ele? Deixas que Jesus te cuide quando estás triste, quando achas que ninguém te compreende, nem os teus amigos, nem os teus pais, nem a tua família, ninguém à tua volta. Mas Jesus compreende -te. e vai à tua procura. E vai à tua procura para te dar uma palavra de consolo, para cuidar de ti, para dar a vida. Aceitas este desafio que Jesus te faz de te deixares encontrar por Ele? Também neste domingo, como te dizia no princípio, é o dia de oração pelas vocações. Se calhar já estão a soar aí uns sininhos, umas campanhas. Ah, mas as vocações, isso é para os padres, é para as freiras, mas eu não quero ser padre, não quero ser freira. Tens medo de quê? Achas que Jesus não quer o melhor para ti? Achas que quando ele diz que dá a vida, não quer a tua felicidade? Onde é que tu achas que está a tua felicidade? Já lhe perguntaste, Senhor, o que é que Tu queres de mim? O que é que Tu queres da minha vida? Como é que eu posso dar a vida também uh, por aqueles que estão à minha volta? E não é preciso ser assim de uma forma uh, extraordinária? Até pode ser, se for essa a vontade de Deus, se for essa a resposta que Tu lhes deres. Mas todos os dias, cotidianamente, estás disposto a dar a vida. Estás disposto a deixar-te cuidar pelo Senhor? Escuta aquilo que o Senhor tem para te dizer. Escuta aquilo que Jesus quer dar à tua vida. Bom domingo.